O estágio atual da crise hídrica, ele, ou a crise hídrica se faz presente, ela se mostra não como um processo instantâneo, de que isso começou ah, nesse exato momento. Na verdade, a gente já vem com uma queda ah, do volume pluviométrico ah, observado pelo menos nos últimos três anos, né? ah, e a gente obviamente vem enfrentando invernos cada vez mais secos, Isso falando especificamente do caso de São Paulo, e uh, os períodos que deveriam ser períodos mais chuvosos, eventualmente a gente tem tido uma, uma menor captação de água dentro dos reservatórios. Né? Se a gente pode fazer algum prognóstico para essa crise, eu acho que sendo bastante direto, é que é, a gente não vai sair dessa crise da mesma forma que a gente entrou. Né? Então a gente tem de fato aí um ponto de inflexão e esse ponto de inflexão ele é basicamente comportamental muitas das atitudes que a gente teria ou que a gente tem até o aqui, essa crise é um ponto de inflexão para que a gente repense a nossa maneira de lidar com um recurso tão escasso que é... A...